Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Então, estamos aqui mais uma vez pessoal, para a gente fazer um tutorialzinho aqui bem rapidinho para mostrar para vocês como tirar chiado daquele áudio que você gravou, tá? Às vezes você gravou um vídeo e o vídeo ficou é, com o um áudio ruim, com um chiado, tá bom? Ou com alguma coisa de fundo, vocês vão fazer o seguinte, vocês precisam ter... O Audacity é um programa barato, é, é um programa gratuito, tá certo? É, vocês vão instalar o Audacity, tem que estar com o um Audacity instalado, o um tutorial não é para isso agora Com ele instalado, vocês vão abri-lo, tá aqui o Audacity, tá certo? E vocês precisam, se for um vídeo, é transformar o vídeo em áudio, tá? Isso já é uma questão para outro tutorial Porém, se já for um áudio, tudo bem. Você simplesmente vai abrir o Audacity tá? e vai arrastar o áudio para dentro da plataforma do Audacity. Tá? Aqui eu já tenho, no meu caso aqui era um vídeo. Eu transformei esse vídeo em áudio. Fiz uma renderização dele em áudio, tá bom? É... Ele está aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, tá? Mas ele está com chiado, ó. Sentiu o chiado? Ó. Pois é, eu transformei. Isso aqui é um vídeo, tá? Isso aqui é um vídeo. Transformei, fiz uma realização desse áudio aqui, tá bom? Desse áudio. E depois dele renderizado, tá lá no na, na, na, arquivozinho pronto já como áudio. Eu vou arrastá-lo para dentro da plataforma. Cadê ele? Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse aqui que é o áudio, pessoal eu vou arrastar ele aqui para dentro, tá bom? Quando vocês renderizar ele, se ainda não for, se já não for um áudio, for um vídeo você for redenizar, reden, redeniza ele em MP3, tá pessoal? Porém, se já for um áudio, aí, como eu já expliquei, é só arrastar. Esse, esse programa, ele só trabalha com áudio, tá certo? Então, é alguma vez aqui dentro da plataforma, vocês, para ter uma... uma Fazer um minucioso reparo no áudio, você precisa aumentar o espaço dele aqui para você ver onde que está o chiado. Então nós vamos aumentar ele apertando esse, esse, esse botãozinho de mais aqui, ó. Tá? Observe que ele aumentou. Aquele chiado inicial é esse aqui, pessoal. Ó. Só que ele tá em todo o áudio, tá? Todo o áudio tem esse chiado. Então para iniciar a gente precisa demarcar esse espaçozinho aqui pequeno, eu vou mostrar para vocês que é nele, ó. viu Chiara? Sentiram? Pois é, então o que, que acontece, nós vamos aqui, nós vamos aqui em efeitos, vamos descer até remover ruído, vai abrir essa janela, vocês clicam aqui ó, obter perfil de ruído, ele vai fechar automaticamente, agora vocês vêm aqui em... Editar, vem aqui ó, é, selecionar tudo, pronto, selecionou tudo, observaram? Pois é, agora vocês vêm aqui novamente em efeitos, vai lá novamente em remover ruídos, clica nele, quando ele abrir, vocês podem configurar aqui em 24, vocês podem botar 25, pode diminuir ou pode aumentar, como pode mexer aqui. No meu caso aqui, se você não tem assim muita experiência, você pode deixar do jeito que tá, tá bom? Se você vê que não ficou bom, aí você pode fazer de novo, tá certo? Então vocês observam que eu vou fazer do jeito que tá aqui. Então eu vou clicar aqui em OK, aqui tá ó, remover ruído, tá vendo? Eu vou aqui clicar em OK e vocês vão ver o que que vai acontecer. Observe aqui como é que tá e como vai ficar. Tem que esperar dependendo do tamanho, esse áudio aí tem mais ou menos 18-19 minutos. Por isso que ele tá demorando assim. Tá bom, pronto. Olha como é que ele ficou. Pessoal, agora vamos ouvir como é que ficou o áudio sem o ruído. Olá, meus amigos aí do YouTube, sentiram? Aí vocês falaram, ah, mas eu não assisti, eu não vi como ele tava antes. Não tem problema, eu vou mostrar pra você como é que tava antes. Olá, meus amigos aí do YouTube. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Ouviram como é que estava? E olha como é que ficou. Olá, meus amigos aí do YouTube. Tudo bem com vocês? Perceberam? Observe que o chiado do início já não tem. Obviamente, todo o áudio vai ficar sem o ruído. Tá certo? E aí, estando pronto, estando feito, tá? Ele estando feito, vocês vão fazer agora... Redenizar ele para ele se transformar num áudio e você trabalhar com ele em outro, de outra forma, tá bom? Botar no vídeo, colocar no vídeo, ou assistir, ouvir, enfim. Nós vamos renderizar. Você vem aqui em ficheiro, vem aqui ó, exportar seleção. Aí aqui você vai escrever, você vai dizer o tipo de áudio que você quer que. que, que... Que ele redenize, tá bom? Pode ser do jeito que tá aqui mesmo, em WAV, tá? Ele não tem no formato... Ele pode ser aqui no ficheiro de MP3, tá bom? Então você pode deixar do jeito que tá aqui, ó. Fica um áudio mais. Você não vai mexer em nada. Simplesmente deixa ele assim mesmo. E clique em salvar. Aí aqui você dá um OK. Prontinho. Só esperar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? É, deixe Qualquer dúvida, deixa no comentário. Gostando do canal, se inscreva. Esse, esse vídeo de tutorial vai estar no, no, no JD Tutoriais, e como vai também estar tá no meu canal oficial, Josemi de Deus. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.